Olá pessoal do canal do Cícero e Madalena Hoje eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa Que eu digo simplesmente, ela é maravilhosa Como todas as pessoas que Deus tem colocado na minha vida por onde eu tenho passado Olha que achado Muitos vão se lembrar de papai, de mamãe, de vovô De pessoas que Deus já levou Encontrei o senhor Maurício, um homem que comercializa antiguidades. Vamos começar naquelas panelas, mão de pilão. Nós temos ali uma coisa que eu nunca vi, um serrote de uma pessoa só. Mas o que vai acontecer? Eu vou chamar o senhor Maurício e nós vamos conversar, eu e o senhor Maurício. E nós vamos então continuar a gravação com ele falando aqui. Bom, meus queridos amigos, ali está o seu Maurício, esse precioso senhor que eu acabei encontrando, como eu te falei, e eu estou aqui com o microfone, então eu espero que o, o áudio saia perfeito. Eu vou inclusive passar o microfone para ele. Seu Maurício, eu pedi que o senhor tirar a máscara, porque para falar de abafada é, é, é terrível, né? É, é. Bom, o seu nome completo, se o senhor puder falar para mim... José aqui. Carneiro da Silva. O senhor é conhecido como Maurício. Maurício. Então tá certo. Seu Maurício, há quantos anos o senhor trabalha com atividade? 45 anos. Só? Só. Um dia desse é uma geração e mais alguns anos. Em mais alguns anos. É. E o senhor, pelo que eu estou vendo, tem uma clientela fiel, porque esse Sim. senhor que está aqui, pessoal, ó, eu é. tive o privilégio é. de conhecer é. hoje. Quer é que eu tire a máscara? É melhor. É. aí. Esse senhor aí, que eu conheci agora, já é cliente do Seu Maurício há algum tempo já, não é isso? É. E eu já gostei dele, porque eu como tem bigode, olha lá. E se tem bigode, já falou comigo, é, hein? É. Tá certo? É. <risos> Vamos voltar no Seu Maurício. Seu Maurício, me faz uma gentileza, meu amigo. Uh. O senhor vai ser conhecido por um capigênio que gosta de antiguidade. Uh. Então eu gostaria que o senhor mostrasse pra mim, não pra mim, né? Na verdade, pra nós, do canal do Sítio da Madalena, essas belezas que o senhor tem aqui, se possível for e não for pedir demais, falar o preço uhum. e depois eu vou colocar o seu telefone para contato para as pessoas entrarem em contato com o senhor e negociar. Ah, pode ser? Pode. Então vamos lá. Vamos. Vamos. Pode ficar à vontade. Pode mostrar? mostrando? Pode, pode ficar à vontade. Olha aqui. Pilão. Pilão, 300 conto original, bicicleta de caiga, caigueira, 200 conto. Essa é a bicicleta, deixa eu dar uma para mim, que ela tem freio. Freio de pé. É. É. Mas a turma costuma colocar o freio Porque o freio de pé é muito fraco demais Não, não pega não é, é, não, é, não é firme Entendi é. Aqui é um traçador Ah, deixa eu ver esse traçador é. lá de cá Fica aí. Traçador. Esse aí trabalha com duas pessoas duas, né? pessoa. duas pessoas Ele é moderno, mas trabalha com duas pessoas Tá em torno de 50 reais 50? Certo Olha lá pessoal, quem quer trabalhar a moda antiga por 50 reais aqui ó é. Aí ó Ferro de passar Esse, trausa. esse, esse é coisa boa Abre aqui, sai, põe atrás aqui dentro uhum. 70 reais mas é, Esse é um arco de pua Pessoal, uma coisa que eu fico admirado Eu vou começar aqui embaixo É um arco de pua Mas olha o tamanho disso daqui Olha o tamanho desse arco de pua A pua dele está na ponta Vocês podem ver Mas olha o tamanho disso daí é para poder furar a peroba, é? É. Olha ah, o microfone. As perobas antigas, né? O microfone cai. É só pegar na mão. Vou pegar na mão. Tá, não, mas eu. Em Olha lá. O senhor calcula mais ou menos quantos anos ah. essa peça foi feita? Assim? Ah, essa peça tem mais ou menos uns 180, 200 anos. E como é. o senhor trabalha Ela com é antiguidade, você está falando com propriedade. Ela é toda de ferro. Uhum. É. Em torno de 300 reais. Certo. Aí depois tem o torrador de café. Ah, esse que eu tava falando com o senhor daquela hora. É. Tem que mirar, só tem um torrador nesse é. modelo ainda, né? É, olha lá o torrador. Olá, olá, olá, olá da... pessoal de Minas Fala. Gerais, inscritos do canal e amigos que vêm nos visitar. Põe Dá o uma café. Na raridade aqui, ó. Aqui fecha. Aí abre ah, de novo pra tirar. Certo. É... É, tem aquele de bola e tem é. esse aí. Que esse é... que é mais antigo que É mais aquele. antigo que é de bola. Aqui é o Chukai. Usava nas vacas. Antigas, né? da saudade. Tá. Dá até Lembra. o barulhinho da saudade. Lembra a Isso é as ferramentas antigas que o povo usava né? no passado. Tipo de, de, de ferramentas assim. esses Esse aqui, quando era criança, eu usei esse fregão. É, legal. é esse eu usei. Quando era criança. Machado, a, a peça de fazer o. o, o mariquinha? É. A mariquinha, a mariquinha, a mariquinha antiga, tá vendo? esse machado é aquele machado, machado. de fazer coxa? É, de coxa. Ele é meio coisado aqui, ó. Hum, é, porque o machado de fazer coxa ele é redondo. É, é redondo da ponta. Você tem uma peça ali também de boia, né, seu Maurício? Isso aí, ó. É, a, aí, a ó. peça não é de boia, é de cavalo. É de cavalo? É de Perdão, cavalo, gente, não. desculpa de da cavalo. vergonha. É de cavalo. Desculpa da vergonha é. aí. É de cavalo. Chama coaíra. Hum. Mas a coaíra, ela não tinha um revestimento de corda? Tem, tem umas tinhas. Não. Tem tinha outras não. Então essa aqui, aí é uma... e essa aqui é uma escrivaninha de telefone, a senhora ficava sentada ali, a banqueta ficava aqui. Aí ah, o telefone. Ah, tá, eu tava olhando assim, senhor Maurício, eu vi que era uma cadeira, mas eu não percebi, gente. É. Aí passaria atrás da, da, da, da é, bicicleta? É, é, então aqui tem tá uma, uma, uma mesa aqui. Pra atender tá, telefone. Tá lá em casa. E aqui é ó, a pessoa fica sentada aqui, ó. É, hoje não tem mais isso, não né, senhor. Maurício? Isso. A não ser que a pessoa dê uma saudade, tá com o telefone no celular e senta ali, né? É. É hoje, é. isso aqui é a cama de, de, de, de mola, eu tenho sete camas dessa de mola, completo. É, Essa sairia na costa do fogo dele, reais, é abençoado, 300 reais, é gente, eu tive que é, tirar o microfone da pedra, eu não sei, a bateria riu, vocês me perdoem, eu vou ter que escutar barulho mesmo. É. Aqui é a bomba d'água. E não precisa de nada. A chamada bomba carne É. Aí você bombeia ela aqui. Aí depois que ela pega pressão. Aí ela vai direto. 1.200 real Mas é número 5. Aqui a marca, aqui, ó. Essa marca? Marumbi. Essa Ma é, é, Marumbi, número 5. Não tem mais. O número tá aqui de trás. Tem esse modelo, é. mas essa marca já era. Não é aqui, mais. aqui é o pente de pentear o cabelo ah, do ah. Da... Ah, Pessoal, ele tava falando sobre isso daqui. Eu fiquei admirado. Você não conhecia já o pente de pentear o cabelo de escravo, Ele tem é, um aqui, é. ó. É. É o pente pitear o cabelo das escravas, porque o rei saia sair com as mulheres escravas e o cabelo ficava todo assanhadão. Aí ele mandava fazer o pente que, que, que o cabelo ficasse lisinho. Aí ponhava na no fogo, ponhava na água. Aí tipo chapinha hoje em dia. É o mesmo, mesmo estilo de chapinha. É, então vamos assim dizer, a, a primeira chapinha que existiu, por assim dizer, é, entendi. Primeira chapinha, era, era estilo isso aqui, é uma coisa que é. É que tem a história. O galão de tirar leite. Oh, esse que eu conheço bem, hein? Esse eu conheço bem. né? De tirar leite. É. As panelinhas de ferro de três pezinhos, Essa é a raridade, né? É, é, é raridade. raridade. É. Chamava beatinha. O carrinho de bebê. Olha é. lá, tá vendo? Meu Deus, quantos? Quantos que ele já teve pedido é. de ter um desse? Né? É, os carrinhos de bebê. Esse carrinho aí. Carrega o bebê. Tem até o um amortecedor, que na época já tinha um amortecedor, é. tá vendo? vendo lá no o bebêzinho fica vendo, só. Lá no meio. é Amorcedorzinado. É Olha lá, gente. É aqui lá. Olha o tamanho da broca. É, isso aí é broca de cara que não pode ser preguiçoso. <risos> é. Isso aí é o chamado trato de mão trago tá de mão. Trato de, de mão. mão. É. Ah, você conhece. Aí vamos se pôr, chaleirinha de ferro, fazer o café ficar bem gostoso. Isso aí fica o dia inteiro no fogo, Fica. O dia inteiro. 70 reais, mas é de ferro puro. As panelas todas de ferro, essas aqui, meu mano. É, essa, é essa, essa é de pedra. Ah, essa é de pedra? É, essa é de Enganou, pedra. Enganou, achei que fosse de ferro. Não, é de pedra. Aí vai toda de ferro pra tá lá. lá. As panelas, panela da saúde, porque com as panelas dessa faz a comida fica uma puta delícia. A churrasqueira antiga do. Isso, isso aqui lugar. é ferro fundido, né? Ferro fundido, é. todo trabalhado. Desmonta, você vai passear, você desmonta ela, aí leva ela dando uma nossa cola. Chega lá, monta, panela de ferro também. Ah, três pra quem de gosta de churrasco, de praticidade, tá aqui. É. Essa não apodrece, hein? É. O machado para trabalhar na, na lavragem da madeira, de uhum. marco aqui, a marca aqui, ó. E... Esse aqui é do fogão, nesse fogão mais moderno. Fogão, industrial. É, fogão industrial Gente, olha pra cá, eu pensei que fosse uma panela também. De... E barro, não é não viu, é panela de ferro Ah, aqui tem uma coisa que o senhor falou para mim aquela hora Pessoal, eu vou começar aqui embaixo, onde vai uma madeira Eu vou subir, vocês nem imaginam o que eu vou mostrar agora Um serrote, olha que serrotinho pequeno Mais de dois metros, olha só que ele é Mas é um homem só que trabalha, tá vendo? Um homem só que trabalha, não é isso, senhor? É, não é que nem mais. o traçador, que são não dois, é. né? Ele é mais de dois metros com uma pessoa só trabalhar, Valor? Mil reais, senhor. Olha lá, fazendeiro, bota lá na sua sala uma raridade dessa, é. porque eu não vi isso, em... Olha, eu tô com 62 anos, eu não vi isso ainda não, hein? É. E aqui, as mãos de pilão. As mãos de pilão, essa eu mãos. conheço. Essa eu conheço. Só arroz para tirar é. É. o arroz verdadeiro, é. puro, né? É. E algumas panelas mais modernas, né? Mais modernas e essa aqui é a antiga. Você essa aqui, é, é pressão. pressão. É eu não estou conhecendo a marca dela. É de pressão. Essa não tinha nem marca na época. Agora, essa aqui eu, na hora que eu bati o olho, eu lembrei: é a Laris. É. famosa é. Laris. Essa aqui é uma de pressão. Ela tem mais ou menos 90 anos. Eu, eu. Bom, ali nós temos inchada, aqui hoje ninguém mais quer pegar no cabo dela para trabalhar. O senhor falou da foice? É, ah! Da foice também abri na frente. Né? Isso aqui eu cavoquei muito buraco, meu irmão. É. é. é, é Sangrei é a mão na chibanca é. para abrir. Sabe o que é esgoto? É. Essa aqui já não é chibanca, já é aquela lá. Picareta. picareta. Essa é a picareta. E essa aqui é para colocar no fogão também? É. Para é. esquentar a água, né? Fazer comida, né? É. Aí torrado, é muito café. Pô, esse aí é chique, hein? Esse aí é chique, né? Só tem até um volante aqui, é de Kombi? Não, não, não é de é de carro antigo, é daquela.. É da.. Brasília? Não, Fusca. Variante dois. Variante dois. Varia de Esse E aquele revólver tá funcionando também? Tá, Beleza? Só. É só comprar, colocar lá e trabalhar. Olha, quem que não tomou banho numa dessas? Fala pra mim. Nossa. Ó, só, só aqui já vale like, gente, Ó, Só aqui já vale um like. A mãe dava banho na criança, e depois ia lavar roupa. ou lavava roupa depois dava banho na criança também. É. E aqui? Eu tô tentando conhecer essa peça, não estou conhecendo, de couro. Essa peça de couro é de... de, de, de, de pessoas que trabalham de, de... Não, essa de, não é a guaiaca não, né? É, é pessoa que trabalha de... De, de, de, de, de pendurar os pocos. Ah. Tá, pra trabalhar nos postos, é. postos, que era antigamente. Entendi, eu... é. E quando minha mãe falava assim: Meu filho, vai comprar farinha. Eu chegava na venda, o homem vinha isso aqui, ó. Às vezes, uma do... só uma dessa aqui já dava um quilo. É. Te... Ê, tempo bom, meu Deus, que saudade. Qual tem e... menor do que ah, esse? Tem esse? Bom. tempo esse, bom. Esse é meio quilo, mas o tem menor. Ah, tá. Tem menor do que esse. Entendi. Isso aqui tem umas anos de bar ali? Isso aqui só é... São cafeteiras anos de bar. É, é. Essa cafeteira aqui, tá fabricando, a China tá fabricando ela. É, mas a sua não é, a sua não é, é, é original, é. né? É original. Mas a China tá fabricando. Bom, agora vamos passar pra cá? Tá, tá. Pessoal, vamos pra cá agora. Aqui os árvores de boa pequenininhos, Eu vi que o senhor tem um árvore de boa ali em inglês. É, Ó, tem. Ah, tem um que é tem. inglês, gente. Não, mas tem de vários. Esse aí mesmo, não é? Esse aí mesmo, aí é. atrás, ó, olha lá. É. Esse aí mesmo, lá é, é inglês, é. tá vendo? É. Mas tem de vários países. Ele tem um inglês aqui. É. Mas tem de vários países. Então... Mais moinho. Mais moinho. Esse aqui é de fazer linguiça. Ele molha a carne e faz a linguiça aqui é para desbuiar o milho? É, esse aqui que é. eu vi um rapaz um dia desse utilizando. É. coloca o milho aí é. e o sabugo sai do lado, sai do lado aqui. A espiga, a, a, a o o milho, o o milho sabugo, desce ali. O milho, o milho desce por e aqui, automaticamente o joga é. o sabugo do lado. É. quem pensou isso é um gênio. É mais um moinho aqui, gente. moinho esse é de milho. Essa é de, é de, de café, esse é de milho, né? E outro, outra é de boa, né? E outra, outra pôr, de fazer isso Aqui, aqui é aqueles um negocinhos que. Rodando, né? Só é, para poder é, puxar. É, que eu até hoje tem nova para vender. É. É. Não, mas às vezes tem nova, mas não aguenta. Não aguenta. Puxar isso daí não. Aí aqui a vitrolinha, que a gente fazia os bales... Com licença, deixa eu passar. Pode passar, fica tá? à vontade. Que eu abri. Essa daí eu não cheguei. E o senhor chegou a usar esse tipo na, na sua juventude? Não estou te chamando de velho não, mas o senhor chegou não, a usar. É, mas é verdade. Aí a gente fazia baile, levava pra namorada, na casa da namorada, uma bichinha dessa para tocar. E gastava três, quatro carregos de pilha numa noite. Aí tinha que o cara ter dinheiro. E a namorada não queria nem saber. <risos> Ela queria dançar a noite e você tinha que bancar a vitrolinha. Lá, é nove pilhas. que coleciona gosta dessa parte de áudio, é. nós temos uma aqui que tem até agulha ali, ó. é, tá agulha, agulha, tá agulha tudo lá ali. no cantinho, ó, tá então a lá. Essa vitrola tinha que a pessoa ter dinheiro para ir para levar ela da casa da namorada. porque então ela você queria. com um conversor aí, né? <risos> é. e na eletricidade com um conversor pronto já era. É. só que eu tinha de mão, de, de corda aqui, ó. essa não é de corda, essa é. Tá sortido, é... a tinha de mão é. Não, não. vitrola, não, vitrola mesmo, é. Menor do que essa, assim, ó. Essa eu nunca vi. Aí, com a, você bate aqui, essa não dá despesa, só que quando terminar, você tinha que parar e ir lá. <risos> Olha, pô, essa eu não conheci, conheceu? É, <risos> <Eu> não tinha um xilofone, né? Não, não aquele lá, mas essa, essa é desse tamanhozinho, assim, ó. Vitrolinha de porta. Agora aqui do lado nós temos. Ah. Tem até a mala de viagem, pessoal. Lá. Mas é nova, é. tem é. antiga. Você tem mais velha? Tem, na chácara. Aqui, é o Lúcio, esse luxo é da época de Dom Pedro. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É. Aqui vai, feito, na... feito no metal, né? aqui, aqui vai no estuque, aí feito no metal, todo no metal, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo completo A pessoa que tem uma casa bonita que quer, quer, quer, quer ficar bem da hora mesmo, aí, aí tem o, o Aqui é a churrasqueira. Qual é a churrasqueirinha daquela? Daquela. A pecinha tá lá dentro, do fundo, do fundo. O fundo dentro né? traseiro, ah tá sim, o senhor não falou o valor daquela lá? Ah, tá 150 reais, hein? Entendi. É de ferro! Já tá nosso amigo ali, já é tá dando mandada lá. Já tá fazendo já um, tem um uma bujão. escolha. Tem uns bujão pra quem tem uns pesqueiros. Sim, isso é muito tem uns, peque, uns pesqueiros, então tem uns bujão. Tem bastante bujão, se a pessoa tem vontade de, de levar. Esse aqui... Esse aqui era que guardava o mantimento. O mantimento era posto aqui pra tirar com aquela concha que você viu lá. Ah. Entendi, então, o aqui, colocava gente, lá dentro Aí pega uma concha e vai tirando assim E, e vendendo para a pessoa. batimento É uma peça muito... Muito também, né? Essa canga, muita gente não viu ela ainda Porque essa canga não é de boi Essa canga aqui é de bufra É de boi, mas é boi-bufra é Então vamos ver, pô, o pescoço do bufra vai aquela, tá de conta cabeça Esse negócio é o contrário Vira, a cabeça do boi vai, vai, fica aqui, né? Ela ah, então, se eu penduro ela aqui por pendurar, assim mas na é, verdade é, é, é o contrário que é se usa. É o contrário, ela é de ponta, de ponta cabeça. Entendi. O ponto que tá usando. E aqui vai para o boi não se sair do lugar. Entendi. O pescoço dele fica travado aqui, aí marra aqui, marra aqui, aí ele não consegue tirar Entendi. o pescoço do lugar. Entendi. Então, ele tá. tem que aceitar aqui. Ok. Então, aqui é os cadeados antigo que eu amarro até as coisas com cadeado antigo lá esse cadeado não existe mais para vender já já não não existe desse aqui né? aí eu amarro com esses cadeados aqui Você eu... deixa guardado é, é, aqui, ó. aí aqui já é o contrário aqui é do boi a cabeça do boi vai ah, aqui Ah, esse já é né? para o boi é? normal é, é para o boi normal aqui até a grossura daquele é outra né? é outra porque aqui é do bufa só filho é, bem mais, mais passou Que é uma pescoço mais, mais largo, aqui é mais estreito porque o boi tem um pescoço mais estreito também. É. Isso senhor tem uma raridade também, a gente tem esse porta-botimento, é, porta né? É. Aí, ia umas vasilhas, aí, você arroz, feijão, É. é. Eu é. lembro disso daí. É, isso aqui da casa dos avô da Argentina. Aí, é tudo trancado cadeado antigo, As marcas dele, não existe mais cadeado aqui desse tipo maneira de fazer não tem mais. não tem mais aí aqui um o o outro boi, porque essas cangas é para dois bois né é para dois bois aí aqui ó, também o senhor tem é. umas coisas mais é, modernas mais né? Moderna, né? e vai indo para lá essas coisas aqui não adianta ah, que mostrar camas, aqui camas as de camas de madeira é. mas é. ó ó o cadeado esse é mais antigo ainda é uma fazenda, o cara tem uma fazenda, coloca fica bonito na ponteira da fazenda, sim, fica, sim, né? sim. fica super bonito. Então, não, é, o senhor faz feira? É. Faço feira no estado de São Paulo todinho, tudo acontece é em dado, só que ultimamente não está tendo por causa do vírus, mas quando, quando tem, por isso que tem pouca coisa, porque quando tô, tô estou na feira, e eu compro lote na feira, aí a gente acha coisa de todos os tipos. Né? Inclusive vitrola de corda, grimofone, essas coisas maiores, a gente se acha, agacha né? nessas feiras. Entendi. Aí eu faço as feiras para Então nós pegamos todas as regiões. Aí vai um caminhão cheio, eu pego na chácara, aí passa aqui, pega aqui, aí vai para Tudo acontece é cidade. Tem dia que passa quatro dias, Depende da feira. Esse dia ia ter em capivari, mas foi cancelado. Por causa aí disso, é, aí capivari, ia, né? ia ter em aquela cidade ali do. Parara, também ia ter, até ter conselhado. É tem assim, o senhor fica vários dias? Claro, é. é. depende da cidade, é a feira é um dia. Mas depende da cidade, se for cidade turista, a feira é de O Senhor Maurício, o senhor está falando que tem 45 anos que trabalha com isso. É. Com certeza o senhor é apaixonado por isso, que caso contrário, não estaria trabalhando com isso. Ele faz com amor. amor. E o senhor deve ter muita amizade feito por esse Brasil tem, por conta disso, né? Tem, por conta disso, tem muita amizade nesse Brasil lá fora. Então, nós faz feira, nós é que nem irmão na feira lá, tá? Então, se dia o caminhão quebrou, aí eu não, a barraca ficou no caminhão. Todo mundo ofereceu a barraca dele pra mim, né? Outra coisa, senhor é, nós estamos fazendo essa gravação o senhor aqui. Você tá aqui na cidade. Mas o senhor disse pra mim que o senhor também tem muita coisa boa, bonita, interessante lá, lá na chácara. Na é. Então, nós vamos fazer uma gravação aqui que vai dar mais ou menos uma meia hora. E depois eu vou fazer uma segunda parte. Pode. Vai trazer um guarda roupa pra cá, vai trazer uma mesa pra cá, que não tem nem condição. É. A não ser que o senhor alugue o um canto aí e coloque na beira da pista. Tem aquela geladeira redonda assim. Né? Deve ser a Consul. Não, antes. A Frigider. É. Aê, eu tô bem novinho, tô lembrando dessas coisas aí, né? <risos> aquela redonda. A Frigider, gente. É. Tem é aquela redonda. Funcionando. Esse dia eu precisei de usar ela e eu usei ela.